Batista, Lucas Lima fez o corte no Gil, pé direito! Gol! Vai, Verdão! Lucas Lima abre o placar em Itaquera para o Palmeiras. Com cinco minutos do primeiro tempo. Piton faz o levantamento na área, varanda, foi! Primeira chegada perigosa do Corinthians em Itaquera. Uma ótima inversão do Cantilho aqui para o Lucas Piton. Se o Cantilho falhou no lance do gol, agora deu um ótimo passe. E o Varanda aparece na segunda trave para meter a cabeça. Na grande área, Breno Cruzou para ir no desvio. A bola passa na frente de todo mundo e se perde em escanteio. Com o Premier sempre dá jogo. Tentou a enfiada, boa bola para o João Luan, faz o desvio, evita o escanteio. O Vinícius Silvestre se esticou todo lá o Luan. Conseguiu salvar o. É o Gustavo Scarpa que vai pra bola. Olha o desvio na trave. Quase, quase o segundo gol do Palmeiras. Na cobrança do Gustavo Scarpa, me pareceu. Acelerar. Invade a grande área. Bateu o cruzado para o Gabriel. Gol! Na área, o Jô tentou raspar, voltou para o Vital, tem a chance, o Timão! Gol! Vai, Corinthians! Matheus Vital desconta para...